Venham, continue andando. Vocês estão no limiar entre a essência e a existência. É só continuar andando. Vai ser como acordar de um sono profundo. Quem é você? Me chamam de Falciber. Sou o demônio das portas. Eu vim guiar vocês entre essa e Tem a outra... Tem quantas pessoas aqui? Pessoas só duas. A Agora, última a vez criaturas... que eu fui lugar tão escuro foi quando aquele bode-falante me enterrou num poço lá em Mocujem. Bem melhor. Misericórdia! É o e ele não tem braços! Então a gente é tipo. um desenho animado? Vocês são. Olha só, isso tá tudo muito mal explicado. Se vocês me deixarem falar. E quem é o encarregado deste lugar? Sou eu mesmo. E sim. Vocês são desenhos animados, porém inacabados. Uh... Você se acostuma com a decepção. Mas isso pode mudar. Eu convoquei todos vocês aqui para que tenham uma chance de ter suas histórias continuadas. O que vocês precisam fazer é apenas participar da competição. Tipo um reality show? Exatamente. Sei que é muita coisa para processar, meus bacanas. Mas vamos às regras do jogo. Regra número 1. Um. Daqui em diante, vocês vão ser divididos em dois grupos. Grupo Vermelho Será minha cabeceira, minha cabeceira, minha cabeça minha cabeceira, minha cabeça, minha cabeceira, Você cabe... sabe que eu consigo muito bem te ouvir Belo, Luna e Major Brigadeiro Grupo Azul Feio, Virgulino, Caleidoscópio e Bate E faltaria! Vamos em frente! Regra número 2 A casa é ainda maior do que vocês imaginam. Olha só. Se você grudar no meu cabelo, eu juro que derreto você. Por que você não vai na cabeça do Belo? Vai ser melhor pra todo mundo. Eu nunca ousaria o lindo Belo. Esta criatura tão pura e maravilhosa como meio de trans... Peraí. Cadê o Belo? Então tá. A gente vai fazer isso do meu jeito. 3. Vocês não são os únicos moradores da casa. O que nos leva ao objetivo principal do jogo. Você gosta mais de cachorro ou de gato? Ah é? Tu é monstro, tu não fala! Acho que todo mundo aqui é meio monstro, né? Que estranho! Mas eu não tenho medo de você não! Nem de cachorro, nem de gato! Eu tenho medo de capivara! Aí sim! O grupo que pegar o maior número de gatos, vence! Olha só! de gatinhos! Você estava aqui o tempo todo? Foram os gatos, né? Alguém tem alguma ideia de onde a gente está? Acho que estamos em algum tipo de sala de comando do demônio Falciber. Veja só, ele tem fichas de todo mundo. Hã? O que mais será que ele guarda da gente aqui? O que é isso? Não sei. Vamos descobrir. Hum... Ah. Isso é. Um roteiro? Ai, minha deusa! Atenção, meus bacanas! Tivemos alguns problemas técnicos causados pelo uso descontrolado de gatos. Mas não se preocupe, em segundos tudo vai voltar ao normal. O que ele quer dizer com isso? bate vocês também estão aqui? Alguém sabe me dizer o que está acontecendo? Não sabemos, mas nós encontramos uma sala de comando e um roteiro. Uau, que maneiro! Não, Virgulino. Isso não é nada maneiro. Ah, ok. Mas então o que o Falseber quis dizer com aquilo? Seres de três dimensões contra o de duas. Pesado demais para essa realidade aguentar. Ah, alguém entendeu alguma coisa? Agora me sigam que eu vou levá-los de volta a casa. Três, a gente corre! Por que que você... TRÊS! Por que eu ainda tenho... O que estão fazendo? Miserável! É cabra da peste mesmo, hein? Temos que achar a sala de comando nos livros do roteiro. Vamos procurar os gatos. Não foram eles que causaram tudo isso? Ótima ideia. Pelo menos me expliquem por que estão correndo de mim. Olha só, eu tô ficando cansada de você. E você é chata. Vocês conseguiram! Onde está o demônio? Não sei, a gente ainda tava brigando quando aconteceu. Rápido! Procurem o roteiro! Por que vocês estão na minha sala? Nós estamos procurando o roteiro que você está usando para nos controlar, criatura maligna! Imundo! Que roteiro? Você sabe que roteiro? que tem escrito limbo na capa. Peraí! É isso aqui? É, exato. Não fui eu que escrevi isso. Não adianta mentir. Luna! Nós sabemos que isso tudo é parte de algum plano seu. Se eu sou o responsável por isso... Não vamos deixar você de nos usar nem mais um segundo. Por que que minhas ações também estão sendo descritas aí? É porque você é um lunático, um manipulador e... Não, pera. Macacos me mordam! Então quem é o responsável por isso? Por que você não olha o que acontece no final? Espera. Estamos exatamente nessa página do roteiro. Olhe logo o final! Essa é a última página. Isso significa que...